Você tá ligado que eu tô de mudança, mas essa mudança até que é boa Apesar de fazer uma bagunça enorme, eu consegui encontrar alguns itens curiosos Que vieram junto com os itens, ou em algum lote, ou porque eu peguei pra complementar algum lote Só que é claro né, vocês precisam saber por que, que esses itens estranhos vêm aparecendo aqui Existem mais ou menos duas formas em que eu compro os produtos que vêm aqui pra minha casa O primeiro deles é através de lotes E como são esses lotes? aparece uma foto e uma breve descrição do que que tem nesse lote e aí muitas vezes eu pego o um lote em razão de dois, três ou até um item só que eu acho muito legal e que pelo valor do lote compensa por isso que vem muitas coisas aleatórias e muitas coisas estranhas mas também vem muitas coisas legais que eu não esperava a outra forma de fazer essas compras é através de vendedores que tem a sua própria loja virtual dentro desses sites de leilão e a grande maioria dessas lojas elas juntam o frete ou dão frete grátis a partir de algum número de itens que você compra em razão disso o que que eu faço eu vou procurar itens baratos para complementar essa quantidade de itens e geralmente são itens de um centavo ou seja itens que ninguém quer somente para eu não ter que pagar o frete por exemplo tem uma loja que só aceita dar frete grátis a partir de 10 itens Então, muito bem, eu peguei 5 itens Procuro 5 itens de 1 centavo, que ninguém queira E completo os 10 itens, aí ganho frete grátis E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Itens curiosos que vem nos lotes que eu pego nos leilões Então, bora! <risos> A gente que cresceu na nossa infância, nos anos 90, sabe que os videogames eles tiveram uma coisa muito legal na época e que hoje a gente gosta bastante, mas que realmente sumiram do mercado, que são os manuais. No entanto, aqui é possível você comprar lotes de manuais e os lotes de manuais eles são a um centavo. Aqui na minha mão eu tenho mais ou menos 3 lotes de 1 um centavo de manuais. E vocês podem ver que são de jogos de vários estilos. De Game Boy, de Super Nintendo e até de Playstation. Aqui na minha mão tem mais ou menos entre 70 e 80 manuais. Por isso não vai dar para mostrar um por um para vocês. Mas tem muita coisa esquisita, muito jogo desconhecido, mas tem jogos conhecidos também. Outro item de 1 um centavo que eu peguei e que nem abri ainda é esse aqui. Aqui. e o que, que é isso são caixas de jogos de Super Famicom o Super Nintendo aqui do Japão aqui vieram quatro caixas e já tive uma grande surpresa Bomberman 2 eu tenho esse jogo e não tinha caixa agora eu tenho olha só como é legal você comprar esse lote de manuais os próximos itens que eu vou mostrar eles já não são itens de um centavo são itens que vieram no meio de alguns lotes esse item eu também ainda não abri, e ele é um modem Wi-Fi que permite que você jogue com o seu Wii ou seu Nintendo DS online. Abri ele aqui para vocês, e eu falo para vocês que parece que está novo, parece que nunca foi aberto. Olha, realmente, ó, não tem marcas nenhuma de que foi aberto. Olha só, olha só ele tá Realmente zerado Olha só para vocês não acharem que eu estou mentindo Está todos os plásticos muito bem embalados Eu não sei nem se eu vou conseguir Colocar novamente Do jeito que está aqui Fonte, o cabo de telefone O manual de instruções Papéis variados E finalmente o modem que é minúsculo Olha só que bonitinho. Esse serviço para jogar online no Wii ou no Nintendo DS era gratuito. Então você só precisava comprar esse aparelhinho e ter uma rede Wi-Fi. E aí era possível jogar online. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando melhor aí, fala aí nos comentários, beleza? Agora eu quero ver como que eu vou guardar isso aqui do jeito que tava. Aliás, consegui guardar, não ficou perfeito, mas deu certo. E tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Tem muitos itens como fontes, cabos, aquelas caixinhas RF... Que vem nesses lotes na caixa. Que parecem que não foram nem usados. Nesse estilo que veio esse modem. Será que vocês têm interesse que eu mostre esses itens também? Me fala aí, tá? Esse é outro item que eu não abri. Ele é um controle licenciado pela Hori. Para o Playstation 1. Apenas para um jogo. E o nome do jogo que esse controle faz parte é Wai Wai Trampo Taizen. Eu creio que eu devo ter esse jogo, mas eu não sei onde ele está em toda essa bagunça que aconteceu. Mas o jogo é um jogo comum, né um jogo de cartas. O mais interessante mesmo é esse controle que eu vou abrir para vocês. Porque vocês podem ver que eu ainda não abri. Apesar dele estar usado, né porque ele está meio amarelado. que tá a caixinha, o verso também. Vamos abrir para ver o controle. Olha só. Eu creio que esse controle não foi usado. A única coisa é que ele ficou no mostruário por bastante tempo. Porque vocês podem ver que a parte onde não pega sol no mostruário. Ela está com a cor original que é esse branquinho aqui. Então provavelmente esse controle é novo. E tudo indica que seja novo. Porque uh, o fio, o cabo não parece que foi usado. E até mesmo esse conector aqui. Ó, esse conector sempre quando ele é colocado no videogame. Principalmente essa parte de dentro, é muito, muito fácil você ver. Se você colocou ela a primeira vez, ele já tem um desgaste. E vocês podem ver que aqui que ele está novinho. E a parte de trás, olha só que branquinho que está. Então provavelmente esse controle aqui nunca foi usado. Exatamente por, por todas essas características que eu falei E também porque o jogo deve ser uma bomba Mas tá aí uma curiosidade desse controle aqui bem esquisitão Já que nós estamos falando de controle Olha esse controle aqui Você pode falar assim Ai Sui, mas esse controle não tem nada demais Inclusive ele é muito feio Eu concordo com você É um controle feio, um controle um pouquinho grande Mas ele tem uma peculiaridade Olha só o conector dele Se você jogou bastante os consoles da quarta geração Devem perceber que tem uma coisa bem característica, né? Essa aqui é a entrada de controles do Mega Drive. Olha aqui, ó, o Mega Drive. Encaixou. E esse aqui é o conector de entrada do controle do Super Nintendo ou do Super Famicom. Olha aqui. Encaixou também. Esse é um controle que serve tanto para o Super Nintendo quanto para o Mega Drive. Olha que massa. E você pode ver, deixa eu aproximar para tentar mostrar para vocês... Que os botões, olha, eles ele tem dois nomes exatamente para você conseguir entender o que, que é Super Nintendo e o que, que é Mega Drive. Você vê que o BAR corresponde ao Super Nintendo, o YXL também, e o número de baixo ABC XYZ ao Mega Drive, além de ter Turbo, ter slow, ter todas as funções legais e todas as funções importantes que tem um controle então tá aí ó controle que serve tanto o Mega Drive quanto para o Super Nintendo da época em anos 90 ainda nos controles olha só um controle lotado de botões para o Sega Saturn Esse controle é da Sunsoft e ele tem várias coisas programáveis aqui ó a tecla de programa de além de programar alguns comandos ele tem turbo e slow time um controle bem completo mas bem estranho também aliás controles de saturn existem bastante aqui no japão de modelos bem variados eu devo ter alguns mas já devo ter levado para o outro apartamento porque eu tô levando aos poucos que nem jack Stripador. Porque vocês estão ligados né, Sega Saturn fez bastante sucesso aqui no Japão. Outro joystick que veio misturado no meio dos lotes é esse Imaginer Pro Pad. Esse controle ficou muito famoso aí no Brasil, exatamente porque muitas empresas copiaram o design desse controle. Para fazer alguns controles paralelos, tanto de Mega Drive quanto de Super Nintendo. Esse que está na minha mão, ele é de Super Nintendo, mas tem o mesmo modelo Pro Mega Drive esse aqui é o verso mostrando todas as funções programáveis que ele tem outro controle que foi pouquíssimo usado nem mesmo os adesivos foram tirados e vocês podem ver que o plástico está transparente isso aqui é um adesivo essa telinha realmente funciona é uma telinha de lcd quando você conecta ele no videogame ele acende, e aí você pode ver que tem o modo, tem a programação, tem slow, tem turbo Esse é um controle bem completo Inclusive, isso aqui na lateral são botões Eles podem ser usados como botões comuns e também como comandos programáveis Eu vou falar para vocês, eu tive um Aquapad Que o design era bem parecido com esse controle aqui E eu já usei esse controle no meu Super Famicom aqui no Japão Não é muito confortável nem o Aquapad, nem esse aqui Vocês imaginam que acessório que é esse aqui? Os quatro acessórios, os quatro add-ons têm a mesma função E são históricos esse aqui que tá na minha mão direita é para o famicom mas só foi lançado aqui no japão esse aqui é para o super nintendo ou para o super famicom e também foi lançado somente aqui no japão mas por que, que eles são históricos isso esses aqui são os primeiros memory cards fabricados é claro que eles não têm o formato de cartão o nome memory card realmente foi utilizado pela primeira vez no neo Geo. aí vocês podem ver ó, tá escrito aqui memory card e realmente ele é um cartão. Mas os Memory Cards mesmo se popularizaram no Playstation 1. Apesar que esses add-ons não tinham formato de cartão. Mas como função. Que é salvar o progresso de um jogo. Esses aqui foram os primeiros add-ons a ter essa função. E é claro que não foram em todos os jogos. No Famicom e no Super Nintendo. Ou no Super Famicom. Apenas alguns jogos que tinham a função. E eram compatíveis com esse aparelho. No entanto, tá registrado, é histórico, esses aqui são os primeiros memory cards da história Inclusive, recentemente, eu adquiri num lote também, uma versão na caixa Então, aqueles lá eram luzes e tenho esse na caixa também Olha só, ele tá no plástico ainda e os papéis e manuais estão aqui dentro também Algo que eu já mostrei aqui no canal e que inclusive eu fiz uma caixa de 50 dólares Que veio um desse na caixa Esse aqui é o modem do Famicom Isso mesmo, um modem para um videogame da década de 80 Mas já tinham coisas assim parecidas antes, numa década antes Mas para ficar registrado, esse aqui é o modem do Famicom Ele vinha separado logicamente Ele era essa peça aqui Aqui se colocava um cartão de acesso, porque era mais utilizado para fazer apostas em cavalos, ou até mesmo para fazer transações bancárias e na bolsa de valores. Aqui atrás você vê que ele tem um conector de linha telefônica. E aqui o conector que vai no slot de cartucho, assim que era conectado o add-on no videogame. Outro add-on que é muito fácil de você encontrar em qualquer lote, eu acho que eu já tenho mais ou menos uns três desse, um só na caixa, que é esse da Tati. Que ele é um leitor de cartão para o Famicom Ele também vem assim E é encaixado no slot de cartuchos do videogame Você encaixa um cartucho aqui atrás E aqui você coloca os cartões Você passa os cartões que tem alguma criptografia E colocam coisas extras no jogo Ou novos personagens Ou alguns power-ups É mais ou menos o que uma DLC faz hoje Então tá aí, da Tati e para finalizar o vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui são alguns jogos que vieram lacrados. Tem jogo de PC Engine, PSP, DVDs promocionais, CDs de música, jogos de patinco do Pocket Station. Esse aqui é um DVD do Shining Force. Até algumas embalagens bem legais e interessantes de jogos de Saturn. Até jogos promocionais do McDonald's até mesmo do Dreamcast, e até jogo do Gamecube, lacrado, tudo isso aqui, e se você quiser que eu deslacre, fala aí nos comentários, porque eu não vejo o menor sentido em deixar tudo isso fechado, então é isso, o que você achou de eu mostrar esses itens para vocês, itens curiosos diferentes que aparecem de vez em quando nesses lotes, e qual item que você quer ver mais a fundo, quer saber mais? Tem muitos itens que merecem um vídeo, mas que não tem tantas informações tão legais assim Um vídeo desse é bom pra isso, pra mostrar esses itens e falar que eles existem E que são curiosos, e que são interessantes, e que muitas pessoas nem sabem que existem Mas é claro, eu quero saber a sua opinião, então me fala aí, tá? Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba